A minha história é uma verdadeira quebra de paradigma. Eu tinha uma crença limitante, que eu não conseguiria entrar na indústria farmacêutica por causa do, da minha idade. Era a primeira coisa que me restringia. Eu realmente tinha essa questão do, do medo, achava que não ia dar certo. O Celso conseguiu me convencer também do curso um tempo depois, porque no primeiro momento eu tinha conversado com um GP que não acreditava nesse modelo tinha me tirado isso de cabeça de fazer o um curso para entrar na indústria e aí eu mandei um e-mail agradecendo né, pela atenção que eles tinham me dado mas que eu realmente não ia mais fazer até que o Celso me ligou e a gente teve uma conversa que foi transformadora e foi assim, a melhor decisão que eu tomei eu fui muito feliz de ter feito esse curso não foi na minha primeira entrevista que eu passei eu levei alguns nãos, me frustrei algumas vezes chorei com o Celso Várias vezes, por vários motivos, mas é porque tudo tem a hora, o lugar, o momento certo de acontecer, né? Tanto tem o um momento certo que eu entrei numa casa maravilhosa, que hoje estou muito feliz, né? E com um ano e oito meses eu fui promovida a gerente distrital. Eu falo com muita felicidade que realmente é, tudo que eu vivi fez uma grande diferença no meu desempenho no dia a dia. Foi um, um trajeto muito gostoso, muito bacana, realmente acelerou o meu desempenho. Tudo isso a gente sabe que não é porque ninguém é melhor que ninguém. É de acordo com o que a gente está disposto a se comprometer para fazer com que os resultados aconteçam. né?